O jogo é bom, tem mecânicas de ser MMORPG. Na pegada do Diablo 3, eu não sou fã de MMORPG, mas gostei. Porém, não sinto que seja um jogo que prende, pelo menos pra mim. Ah lá. não. é nosso tipo de RPG, já adianto. É, então, galera porque esse, esse... Tipo assim, o máximo de jogar RPG, mano, é você matar o cara, mano. É o sei lá e azedar o mano, né? Aí você tem que convidar o cara pra uma areninha... Marquinhos parece que não toma sol a um, mano. Mano, pois é, tem que arrumar esse aí da webcam, mano. Hoje eu tomei sol, foi um pouquinho, mas tomei. Deixa eu ver se assim faz diferença na cor. Olha tanto que tá estranho, mano. Ah, mano, tá full bugado mesmo, hein, mano. Ó o Pemas, mano. Fala dele. Olha o Pemas, hein, mano. God, velho. Acho que eu vou nele, se liga. Eu não mato ele, mas vamos nessa. Oxi. Que é isso? Que flash é esse meu meu adocicado? Me... Caraca, então tá. Porque eu vou fazer a ultração do coração amanhã meio dia e meia. E eu vou tirar sangue Bom 7 tema. da manhã também. Doutor Alfredo aqui. Ah. Saiu o resultado do exame. Realmente seu pinta acima da média. Obrigado por se consultar conosco. É nada, galinha. E falando nesse médico aí do pinto, mano, é, ele é o urologista? É esse o nome desse aí, galera? Eu vou, eu vou ver também, viu? Eu vou ver também. Eu vou ver também. Meu pai já Pavel ali vai recomendar o doutor dele lá tal e nós vou ver tudo. Vou ver tudo, vou tirar, vou tirar pra ver tudo Eu pago médico pra minha família Tem 3 anos, e eu só fui duas vezes, velho Agora eu vou, eu vou pra ver tudo véio. Eu quero ver tudo Dá aquela checada lá, doutor, ver se tá beleza aí, no beleza Quem vai deixar o médico mexer no seu caramujo Só se sangue. Caralho, olha o guerreiro Mano, eu não vou morrer pro dragão, né galera Foda-se, é até o final, foda-se Foda-se, foda-se Foda Caralho, velho, e esse cheiro ele é bom, mano, porque ele deu ele deu um bagulho no escuro, não tinha nem visão, mano. Quero botar pra mim, e também é... Oh, esqueci o nome, mano. Fono, dá, dá voz a Fono, tá ligado? Tô doidinho pra ir na Fono também, mano. Mas vamos dar vai esse aqui no foda-se. Ai, que o gostoso. Morteio a shield, de Jana, que aí você me salva. Caralho, ela shieldou no último segundo, vocês viu, 8 Oito meses de sub com nós aí também, fio. Tô chegando, Pemas, calma. Calma, Pemas, calma. Calma, Ramos, aí você tá confundindo. Que isso aí, Graves? Os caras confundem muito, mano. Fui num velho que era chamado velho das ervas. Corou minha bronquite, coisa que médico nunca fez. Bicho, não, hein, mano. O que você indica pra quem quer começar a streamar, igual tudo na vida, paizão. Apenas comece, mano. Apenas comece. Aí as coisas vão acontecendo, você vai pegar a visão de algumas coisas, vai sentir no, na parada mesmo como é que é, né? Acho que começar, mano, é uma tecnologia roubada aí. Muita gente na vida, né, galera? Planeja, planeja, tem conhecimento, planeja, tem... Mas não faz, né? Os caras não tem ação, né? Tem que ação, mano, qualquer coisa na vida. flash é esse aí, doutor? Ai, mano, ele conseguiu matar meu jogador, velho. Que cheiro é fimom, bom, velho. Que... bom, velho. Né? Esse cheiro é feito em maior cara de safado. Ah, que é isso aí, galera? Matei ele agora ou não dá? Acho que não dá, não. Ah, mano, foi pai eu perder esse dragão, hein, mano. Pô, mas não podia ter perdido esse dragão, não, mano. Bandido, velho. Que antes de perguntar uma coisa, já testou eco de gelinho? Mad Max, nunca testei, mano. Mas você fala na runa mesmo, mano? Ou será que é o item? Rapaz, esse cara calecou mesmo, mano. Calma, volta aqui, ó. Desvia. Dei meu dano, agora é casene, mano. Meu dano eu dei o um máximo. Ah, toma esse suquinho aí. Corro pra cá, ó. Maravilha, mano. Dá pra bater na torre até o final, hein? Perfeito Shoot, Jana, ui Caralho, mano, que cara em então, tanque é bom que Você pode fazer essas coisas, tá ligado? Entrar igual um maluco, mano Bora, Lissandra, bora, Lissandra, pode ir, pai Ah, se eu fosse ela, tinha ido, mano Mas eu também olho, mano Mas não vou olhar agora, não, né Olha esse Gragas, mano Pensa eu morro aqui não mato ele, ia ser full hype, mano. Eu acho que isso vai acontecer. Semana, Valeu, mano. Bom dia pro ZCPTG. Gui. Obrigadão pelos nove meses de sub com a gente aí também, fião. Ô, louco, alguém pegou um docinho aqui, mano. Como é que corre disso aqui agora, hein, mano? Ah, pelotinha. Ai, jana. Ah, mano. Pode ir, família. Pode ir, pode ir. Sem medo, sem medo. Boa, mano. O pai é que eu dei eu dei 600 de ouro ali, mano. Mas se meu time cobrar, eu tô feliz, ó. Nos males, males dá pra fazer. Mano, o cara vai mesmo tentar roubar, velho. Para de bater, para de bater, para de bater. Para de bater, para de bater que ele vai entrar desesperado, mano. Né? Agora bate. Tuk! Tuk! Os caras não sabem guivar bagulho no LOL, né, mano? Olha isso. Os cara não soube guiar esse dragão, morreu dois e perderam o objetivo, mano. Cabeça de lata mesmo, né mano? O cara quer contestar tudo, né mano? Tudo que tiver pra contestar o cara quer. Vou fingir que vou pra cá, só que eu vou pra cá. Aí eu vou ligar o E. Ah, mano. Sei que ganhou o bizada do Castro, hein, mano. Obrigadão pela e também, filho. Ah, eu não vou... Ah, é pra cá, Jana! É pra cá, Jana! É pra pai, pra ultar alguma coisa. Boa, mano. Não! Não! Não! Pachinho. Talvez eu busque ele pra nós, ó. O oh, puro suco esse aqui, mano. Toma esse insect aí, velho. Caramba, mano. Esse item do gelo aqui, ele dá shield, mano. Mas por que, que eu não sabia disso, hein, mano? Não, Barry, now. W, Pemas. Flash, Pemas. Eu chegando com o puro suco pra nós. Com você agora, Alessandra, mais que isso, meu boneco não faz não, mano. Ok. Aí o Ramos tá faltando com a verdade, hein, mano. Ele tá tomando as decisões erradas, né? Muito... Não, eles têm dano pra caralho. Aliás, não tem dano não, hein, mano. Bora, Alessandra! Bora, Fiu. <risos> Nossa, eu dei tá certo, caro, cara no cara? junto! Não! Que isso, galera. Mais 25 do Castro no recinto, mano. O Castro tá mimando a gente, rapaziada. Mimando, velho. Obrigadão pelo apoio mais uma vez com a gente aí também, Castrinho. Mano, eu tô com medo, velho. Confesso que eu tô com medo aqui. Acho que eu vou sair correndo. Tem dragão pra fazer. Vou só meter o pé, macha. Tá, tem eu e a Zer, hein, mano. Ele tá forte, mais ou menos. Tá, o dragão é nosso. É só fazer, literalmente, mano. Bora. Tá, é nosso. Esse Ramos gosta, hein, mano. Ele gosta, velho. Ele gosta de querer vir de nós, né, Ramos? Olha lá. Olha o que você que fez, Ramos. Olha o que... Ui! Meu Deus do céu. Morri, mas fui. Olha lá, Ramos. tá feliz, mano? tá feliz? Cadê o W, Pemas? Mais um, Zé. Olha a Zane pulando. Meu Deus, olha o Pemas. Caralho, olha a bagunça que eu fiz nesse teamfight aí. Caralho, olha aí. Eu não paro não, eu tenho esteira aqui ainda, mano. Eu tenho esteira aqui, por isso que eu tô suave. Deixa eu desenhar a esteira que dá aquela proteção, mano. Oh mano. Jogão, hein, família. Jogão, jogão. Bem, jo bem jogado pelas ambas partes aí, mano. É barato e ele me dá um daninho bom só pra... Consegui dar dano pros caras, mas é mais pela mana, né? Mano, olha isso, galera. Eu fiz recari em tanque. Eu fui o segundo do time que mais deu dano, mano. Dano recebido, 41. Tanque mais que o Ramos. <música>